Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação é... Então, vamos lá. Ele está querendo aqui... A negação é uma questão sobre a negação do E. Não é o cara que está conectando, não é o cara que está ali no meio. Então, é uma questão... Sobre negação do E Então você já tem que já ficar com isso na cabeça Está tá, tá com isso na cabeça O aluno já tem que estar tá com isso na cabeça Pô, Qual é o assunto? Né? Estou interpretando É uma questão sobre negação do E Beleza, legal Próxima etapa, resolver Para resolver, técnica R qual é o bizu para resolver? Qual é o macete para negar o E? Troca o E pelo O e nega tudo. Esse é o bizu. Troca o E pelo O, ó, troca o E pelo O. Troca o E pelo O e nega tudo. Aí, família linda, eu vou te ensinar a fazer a prova. Eu tô, a minha função aqui é essa. Tá? Questãozinha argentina. Questãozinha argentina. Não é nada daquilo do que parece. Questãozinha argentina. Olha só, vou na maldade. Ó. Vou na maldade. Ó. Vou te passar aqui o NEC, tá da parada. Negação do E. O que, que diz a regrinha? Troca o E pelo OU. Depois nega tudo. Então, só nessa troca aqui, eu já mato a questão ó olhando aqui pode ser a letra a não não pode ser a letra a porque ele colocou ali o c então pode ser a letra b não porque ele usou o e pode ser a letra c pode pode ser a letra c porque aqui ele usou o ou tá valendo pode ser a letra d não não pode ser a letra D, porque ele usou o E. Pode ser a letra E? Pode ser a letra E? Não, porque ele usou o E. Então, só por eliminação, só por eliminação, eu cheguei à resposta. Com certeza, o nosso gabarito é a letra C de churrascão da aprovação vem cá você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta